Vocês conhecem alguém que fica com uma pessoa hoje e amanhã já tá apaixonada? Eu já fui assim. Se a ficada fosse boa então, vixe! Outro dia eu tava pensando já na casa que íamos morar, nos filhos que vamos ter... Até um cachorro! <risos> Não sei se vocês acreditam em signos, mas eu sou canceriana. Trouxa! Me apego muito rápido. E pra piorar a situação, eu tenho um dedo bem podre pra escolher. Acho que foi por isso que com os meus relacionamentos eu só tomei no cu. Não podia ver um cu que já saía tomando. Mas sabe, o problema não é se apaixonar, o problema é quando você se apaixona sozinha. Você tá lá morrendo de amores e o boy nem aí pra você. A gente trouxa fica procurando uma desculpa pra isso. Não aceita que simplesmente o boy não tá nem aí. Eu lembro uma vez que eu saí com as minhas amigas, eu fiquei com um boy maravilhoso. Nossa, que beijo foi aquele? Sabe aquele beijo ferro elétrico? Liga em cima e esquenta embaixo? Então, eu pensei, cara, eu vou casar com esse boy. Vou tirar a teia da poderosa. Pra quem não sabe, poderosa é o nome da minha... Deixa eu Trocamos o número de telefone e tal. No outro dia eu fiquei esperando ele me chamar o dia inteiro e nada. Pensei, ah, ele deve estar tá ocupado com as coisas de casa, ou deve estar tá estudando, que eu não faço essas coisas, mas ele deve fazer, né? Sabe o que chama isso? Desculpa. Passou um, dois, três dias e nada. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Será que eu beijo mal? Eu não beijo mal. Eu nunca me beijei, mas eu tenho certeza que eu beijo bem. Eu tenho certeza absoluta que eu beijo bem. Depois de quatro dias, eu passei por cima do meu orgulho e chamei ele. A gente conversou um pouquinho, ele disse que tava na correria, que quando ele pudesse, a gente ia marcar alguma coisa. No outro fim de semana, eu fui no mesmo lugar. E quem chega? Ele. De mãozinha dada com outra menina. Pagando de casalzinho mesmo. Resumindo, pra mim ele tava na correria, mas teve tempo pra outra. Depois disso eu aprendi a lição. Agora quando eu fico agando eu fico me preocupando se a pessoa vai me chamar no outro dia não. Se rolar de novo bem, se não rolar, amém. Meu tempo é errado pra ser gasto com quem não quer nada, meu amor. Gostar, nós até gostamos. Mas se vacilar, nós precisamos pegar mais rápido que o LX. Eu demonstro interesse, puxa assunto, a pessoa não faz o mesmo? próximo. Então, um conselho da Laís Oliveira pra vocês. Posso até estar errada. Primeiramente, me segue no Instagram, arroba Posso Oliveira. vários conselhos nos stories lá e vocês vão amar, viu? Segundo, se você começa a gostar de um cara, esse cara não dá um sinal de vida, não responde suas mensagens, nunca tem tempo pra você, meu amor, ele não tá ocupado. Para de acreditar e inventar desculpa pra você mesmo e aceita que esse boy não tá nem aí pra você. Segue o baile gostosinho no azeite Próximo, mulher. Se seu coração tá partido, distribua os pedaços. Faz igual eu. Enquanto eu não encontro o amor da minha vida, eu vou pegando o amor da vida dos outros. <risos> Solteiro, claro. Marquem aqui sua amiga que precisa seguir o baile e entender que esse boy não tá nem aí pra ela. E, gente, namora alguém que. Mentira, gente. Namora, não. Beba! <risos> namora bebida! Foco na bebida!